mais um vídeo aqui no canal apostador desportivo e neste vídeo aqui vamos falar novamente sobre o site de estatísticas Scores. neste vídeo aqui vamos focar apenas times com melhores séries em todas as modalidades é através dessa ferramenta né podemos chamar de ferramenta que eu procuro para encontrar como diz o próprio título equipes em grandes séries seja de derrota de vitória de mais gol menos gols qualquer tipo de série para tentar aproveitar a série das equipes e lucrar com essa boa ou má fase delas. Para chegar até aqui, depois de acessar logicamente aí o Solfeicos, você vem aqui no topo da página em queda de probabilidade. Eu já cliquei, já estou aqui. Aí você vem aqui do lado direito e procura as 20 melhores equipes com as melhores séries. Você já viu aqui várias equipes? Então a intenção aqui é muito simples, encontrar equipes com grandes séries, com boas cotações e apostar nessas equipes, logicamente, analisando os jogos ao vivo. Então para seguir é muito fácil, basta você encontrar qualquer equipe, qualquer é, esportista individual, liga, etc. E você clica em seguir, por exemplo aqui, ó, Atlético Mineiro, clique em seguir, se não quiser seguir, é só retirar todos que você seguir quando começar os jogos, você poderá encontrá-los aqui, ó, favoritos. Então aqui está todos os times, equipes, ligas que eu sigo e você vê que cada um que eu sigo mostra um Sino ao lado do, do time Ou ao lado do evento Quando começasse estes jogos Ou até mesmo sair gols Se eu não me engano Soará um alerta um som então você pode imaginar né com tudo isso marcado aqui o tanto de alerta que vai ficar soando toda hora só que eu tive um problema aqui no, no meu computador que não me alerta nunca nunca toca mas eu marco de qualquer maneira apenas para salvar aqui então eu não tenho este problema né. agora caso você tenha este problema eu creio que deve haver alguma forma de você vir aqui no navegador e impedir que isso aconteça eu encontrei aqui um lugar tentando fazer com que funcionasse o alerta mas mesmo assim não funcionou talvez funcione para você então aqui, ao lado do endereço da Software Scores tem este cadeado que você vai clicar, vai abrir essa pequena página e você já vê aqui, ó, notificações permitir, mesmo eu permitindo também o som, como eu já disse, não funciona aqui os alertas para mim, que eu acho até bom, porque senão vai ficar alertando toda hora, né? Então eu simplesmente não sei se funciona, talvez você colocar bloquear e não vai ficar dando nenhum alerta ou simplesmente desativar o som. Bom, dito isso, seguindo em frente, aqui no meio aqui você já vê os jogos ao vivo que está acontecendo e que também começam começará daqui a pouco tem essa opção aqui em cima aqui você clicar em remover finalizados porque logicamente né já finalizou não temos mais interesse eles aqui ocupando espaço depois disso, nós né, vamos para o que interessa, né, encontrar as equipes e começar a apostar nelas. Eu já tenho algumas equipes aqui separadas. Temos aqui, por exemplo, CDFAS, é um time de futebol de El Salvador, que vinha de uma sequência, se não me engano, de nove vitórias, de nove jogos sem perder. Deixa eu ver se é isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez jogos sem perder. Mas este jogo aqui eu posso até excluí-lo, porque ele foi pela ConcaCaf, ou seja, não era a primeira divisão lá da El Salvador. Então não é um jogo que eu apostaria, baseado nessa sequência que ele vem. Né? Ele vem em sequência em um torneio esse aqui é outro torneio, então as cotações logicamente não serão boas quando ele jogar em casa, mas em algum momento da partida que ele possa estar perdendo logo no começo do jogo e analisando o jogo talvez valha a pena, só que aconteceu aqui dele perder essa zebra no último jogo isso acontece, né? só queria mostrar esse exemplo aqui para ver que nem tudo é assim tão fácil, só encontrar uma equipe numa excelente fase que quando eu apostar não precisa analisar e de forma relaxada não, isso não funciona, temos aqui um exemplo disto mas também temos várias oportunidades boas, como por exemplo aqui na MLS temos o time New England Revolution, está em primeiro lugar da MLS, está numa sequência muito boa, 9 jogo, jogos e 8 vitórias. Só que agora ele vai enfrentar o New York City. O New, New York City em casa é muito bom. Aqui ele está em nono colocado, mas quando joga em casa, ele vem numa sequência boa também, ó. Tem duas derrotas dentro de casa, mas, mas ele vem numa sequência muito boa dentro de casa. Bom, isso aqui é um exemplo de uma equipe da MLS, que vem numa fase muito boa aí, mesmo que perca aqui. Isso não vai, vai quebrar a sequência, mas não vai mudar muito, porque o time vem jogando bem, é um time que eu venho acompanhando. Isto porque ele está sem o seu principal jogador, que é este jogador aqui, Carl, Carl Gil. Se não me engano, desde julho, no mês passado, ele teve uma contusão e não está jogando. Ele tem 11 assistências em 17 jogos, então. Ele garante aí boa parte dos gols do New England E também aqui entre os artilheiros O New England tem dois Tem um Gustavo Bo com dois gols e mais abaixo aqui temos o Adam, com 10 gols, ou seja, marcaram juntos 22 gols, só eles marcaram 50% dos gols do New England. Pequeno resumo de uma equipe aí que eu sigo, New England, só que na próxima rodada já vai ficar um pouco mais difícil, porque vai encontrar um time que vem bem dentro de casa, mas enfim, vale a pena seguir esta equipe. Então esta é, na minha opinião, a principal ferramenta aqui da Software essa oportunidade que ela oferece gratuitamente de encontrar equipes, em grandes séries, então basta segui-las, analisar os jogos e tentar lucrar com estas oportunidades. Então este foi mais um vídeo no canal Apostador Desportivo, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.